5 exercícios para o seu abdômen Olá, eu sou o professor Emílio Júnior Vem comigo no abdominal em pé Primeiro exercício, eu vou demonstrar Essa dica, abriu as suas pernas Vai, descer, Girou o tronco, subiu Desceu, girou o tronco Subiu, agora para o lado oposto Desceu Girou o tronco, subiu, desceu, girou o tronco, subiu. O outro exercício que nós iremos fazer, você reserva um peso ali, daqui a pouco nós iremos pegar. Abra suas pernas dessa forma, a largura dos seus ombros. Vai agachar, subiu, coloca a mãozinha aqui na lateral, um, agachou, subiu, um, agachou, subiu, dois, mais um, agachou, subiu, dois. O terceiro exercício aqui é rápido. O terceiro exercício, você vai pegar o peso, vai fazer o seguinte, pés paralelos, a largura dos seus ombros, não a largura do quadril, pegou o seu peso e faz o seguinte. Desce, gira lado direito, sobe. Agacha, gira lado esquerdo, sobe. Agacha, direito, sobe. Mais um. Agacha, esquerdo, sobe. Outro exercício que eu vou mostrar agora, o quarto exercício dessa série de abdominal e pé é o seguinte. Vai ficar com os pés paralelos agora à largura do seu quadril. Dessa forma. Você vai pegar ambas as mãos Vai colocar assim, como eu coloquei as minhas. Vai flexionar o teu tronco, soltando todo o ar. Volta, flexiona. Volta, flexiona. Esse é aquele abdominal luxo que você já está acostumado. E vamos parar a última. Você está até agora, então não se esqueça. Se inscreva, toca nesse joinha aí. Se puder ser mesmo, vai ajudar pra caramba. Coloque suas. Duas assim, eleva a perna direita, toca o cotovelo e volta, é comum perder o equilíbrio, então preste atenção, tocou, voltou, tocou, voltou, e aí você aumenta a velocidade, o tempo quanto mais rápido você fizer, mais você vai sentir esse abdominal, uma dica rápida direta aqui do Professor Emílio, até nosso próximo encontro!